Move to Earn. Você já ouviu esse termo? Cara, isso significa basicamente andar para ganhar dinheiro. Parece meio doido, né? Mas isso é possível atualmente através da tecnologia, através de NFT e através das criptomoedas. Esse movimento começou com esse projeto aqui, ó, chamado Stepping, beleza? Basicamente, ele está na rede Solana, então você tem aqui uns tênis virtuais, você compra esses tênis virtuais, né? E aí, basicamente, você vai andar na sua vida real e aí você vai ter esse tênis virtual que vai te gerar uma receita, você andando... Caminhando, fazendo sua corrida aí diária, você ganha dinheiro com isso. Então, tem muita pessoa ganhando dinheiro, andando, ganhando dinheiro, vendendo esses tênis. Enfim, tem diversas coisas aí, né? Tô dando aquela resumida. Porém, o que acontece? Esse projeto aqui já tá muito caro, né? Então, aqui o tênis mais barato tá 300. Sol. Então, o um sol mais ou menos. Por 50 dólares, cara? Tá mais de 600 dólares aí pra você participar desse Move to Earn, tá? Então o que acontece? No vídeo de hoje a gente não vai falar desse projeto, porque esse projeto já passou o hype, já tá muito caro agora pra entrar. Então aqui eu vou mostrar pra vocês um projeto mais em conta, tá bom? Que basicamente tô falando do Lifestyle App. Tá bom? Então, esse projeto é mais novo, ele tá para lançar agora. Então, eu acredito que ele vai ter tanto hype quanto ou até maior que o Steppen, beleza? Então, aqui é o mesmo conceito, as mesmas ideias de ter o tênis aqui para você adquirir. E aí, esses tênis você anda na sua vida real e ganha dinheiro com isso. Então vocês podem ver aqui, ó. Vamos clicar aqui. Esse aqui já tá bem mais em conta: 25 dólares. Então, primeiramente, imagina se ele valorizar tanto quanto o Steppen. Então você já tem o potencial de multiplicar o seu capital né com o tênis. Além disso, né, muito mais acessível para você entrar. Então, assim, essa tendência está muito forte, muito bacana. Você pode ver que tem aqui os principais aqui, tá vendo? Olha só que da hora. Então, assim, galera, essa que é a ideia, certo? É muito simples de entender e basicamente é isso, cara. Aqui a gente tem o um site do projeto, todos os links de tudo que eu estiver falando aqui vai estar embaixo para vocês conferirem. E aqui, cara, basicamente a gente vê que você tem o um mercado, tem os NFTs, aqui fala das taxas e tudo mais, a liquidez, certo? E aqui tem um pouco do tokenomics. Então, 20% é para Move to Earn, 3% para os desenvolvedores e 77% é para Pancake Swap, o fornecimento total de 1 bilhão de tokens. Galera, o lançamento vai ser dia 29 de maio, às 18 horas, tá bom? Vou deixar o contrato aí embaixo pra vocês. Tem uma taxa na compra 2% onde é liquidez, 6% é pro marketing e pro app, e na venda 2% é pro liquidez e 10% pro marketing e pro app. E bom, como vocês já viram, os NFTs aí você já pode estar adquirindo no OpenSea, beleza? Então se você quiser ser um dos primeiros aí a estar entrando nesse projeto, você pode estar acessando aí, vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E o aplicativo também tá pra sair, tá? O aplicativo vai sair essa semana na Play Store, galera. Então é na Play Store. Então assim, o aplicativo saindo na Play Store, tem uma segurança, né, não é qualquer projeto que entra na Play Store, então realmente é um projeto sério ali, que vai estar tá chegando na Play Store, eu já tô com acesso ao APK para mostrar para vocês, tá, eu já consegui baixar o APK para a gente já dar uma olhada em como vai ser o projeto aí. Então olha só, galera, que bacana, Lifestyle, tem aqui conectar a carteira, né, tem ali o valor que você vai ter, a distância percorrida, restando 3km para a próxima meta, então você tem metas para bater, bem da hora, mostra a sua frequência cardíaca também, que legal, né, você com o celular ali, e você tem algumas ferramentas como corrida, caminhada, ciclismo, você seleciona o que você tá fazendo, tem ali uma loja, tem ali alerta do app, enfim, alarme, várias coisas aí, né, que você pode estar tá acessando, o APK aqui, por enquanto, tá numa fase aqui inicial, né, ainda vai sair a versão é, na Play Store final para vocês, então só para vocês dar uma olhada em como vai ser, qual que é essa ideia, né, parece coisa de louco, né, mas com a tecnologia atual, isso é possível, né, você andar e ganhar dinheiro com isso, isso é muito da hora, muito bacana, e essa tendência aí veio para ficar, tá? E bom, galera, então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, tá, não tem porque eu enrolar muito, porque a ideia é muito simples, simples cara e assim para quem não tá ligado nisso ainda até parece uma coisa muito impossível mas cara como eu mostrei para vocês já tem outros projetos que fizeram isso e deu certo então esse projeto novo aí tá vindo para dar certo também só que com essa diferença, que é novo. Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, porque é o momento inicial dele. Então, é o momento para você pegar ali o projeto antes de subir, tá ligado? Antes de hypear beleza? E é basicamente isso, tá? Esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? É apenas um conteúdo, mas eu achei muito bacana trazer essa novidade para vocês. Então, se você gostou, todos os links estão aí embaixo. deixa seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.